No dia 8 de fevereiro, o governo federal publicou o decreto que regulamenta o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de facilitar as atividades de pesquisa e inovação no país. Mas, afinal, o que mudou? Como o marco legal vai impactar no dia a dia de startups, empresas, instituições públicas, pesquisadores e estudantes? Para responder essa e outras perguntas, a Fundep, em parceria com a Sedects, realizou um painel sobre o tema aqui no Minas Digital Summit. E eu vou levar essas respostas até você. Coisa que mudou dentro da lei de inovação por exemplo mudou muita coisa no sentido de trazer aplicabilidade a instrumentos que antes já existiam mas que acabavam não funcionando como por exemplo o instrumento da encomenda tecnológica é né? uma coisa importante e muito utilizada para alavancar soluções em áreas estratégicas de interesse do governo ou da iniciativa privada mas aumentar mesmo a iniciativa privada a competitividade das empresas que no brasil da forma como estava implementada na lei não funcionava direito. Como pesquisador, ele facilita a minha vida desde o início da pesquisa, nos processos de compra, de importação, nos processos de licitação, então tudo que vem para a pesquisa eu consigo comprar agora com mais facilidade, com menos burocracia. Mas isso afeta a inovação muito lá no princípio, né? Eu acho que depois disso a gente começa a ter outros impactos mais importantes para a inovação. Então tudo aquilo que vem da parte de patente e licenciamento, o Marco Legal abre algumas possibilidades importantes aí do ponto de vista jurídico a gente vai ter mais segurança em razão dos instrumentos que vai facilitar a prestação de contas porque esse realmente hoje é um calcanhar de Aquiles para as fundações de apoio que são nossas parceiras, para o pesquisador para o próprio bolsista porque se der algum problema na prestação de contas eles são bloqueados, eles ficam inadimplentes, então do ponto de vista jurídico é um grande facilitador Para as universidades, o que o Marco faz? Ele reforça o papel da universidade de ser um agente que vai contribuir com o avanço do sistema Nacional de Inovação. E ele não só legitima a parceria a aproximação da universidade com o setor empresarial, como ele diz que é necessário né, essa parceria para que haja avanço nesse setor no Brasil. Então, do ponto de vista das pesquisas que são desenvolvidas, as competências da universidade, como conectar essas competências com as demandas da sociedade e do mercado. Então, o Marco busca essa aproximação para que a universidade consiga contribuir com o que ela tem de melhor que é a parte do conhecimento. O professor se relacionar com a empresa, o Marco Legal, ele agora é explicita, de uma maneira clara ele fala, professor pode dedicar até 8 horas da sua semana para projetos envolvendo indústria. Ele abre inclusive a possibilidade da indústria ocupar um espaço do laboratório da universidade. É claro se essa ocupação fizer sentido em termos de pesquisa, ciência e tecnologia. Então são pequenas coisas que até hoje têm representado muitos entraves aí para gente que quer levar a tecnologia para o mercado e no final das contas o que a gente quer é gerar riqueza, gerar empregos e fazer o Brasil um país mais desenvolvido. Né?